É fala galera beleza eu sou Azuki com mais um vídeo no canal, e hoje vamos fazer a expedição de mascotes vale dos ovos, em comemoração à Páscoa. Eu pensei que nos tinha que mandar um mascote e esperar mais na verdade vamos ter que jogar com ele, bora lá. Why is It Hey! That's it Yeah! It's true! SONını Can I hear you? It's so different!